Eu tenho a panela mais poderosa do Universo E morri hum, Agora começo Laptaria Aff ah. <risos> Nem consegui ah. matar o cara. De três negão aparece eu do nada e aí mata. Mas que eu paro um pai com Extinguisher consegue matar um, um demo? Um extinguisher dá menos dano, os caras usam ele. Muito menos dano. Nem caga crítico também. É, tem que Só se pegar fogo. Ah, então, mas é difícil. Pegar fogo nesse mapa. Ninguém me viu ainda. Olha oh. o freguês da sua mãe, filha da puta. Caralho, você tá putão, moleque. Não, ah. Uhum. É, é bom ter autorreconhecimento. É. Só meio Ah, filho, mano, uhum. esses sniper, eles sabe, sabe que eles fazem de bom? Nada, porque eles só spamam e uhum. já era, acertou. Não. Precisa mirar. É. Quer ver quem vai dominar o um ponto? Ai, <risos> E aí eu vou terminar o ponto Por Snack Por que o ponto não abaixa logo? Porque falta um tempo Você tem alguém? Ah, ela tá zero, não tem ninguém no ponto Já era pra tá abaixando ah, tem alguém? Ah, né? <risos> é você Ah, <risos> que <risos> Onde você tá? Hum. Não dá pra ver você. Você tá aí na janelinha, né? Hum. Não. É no meu pau. O outro já tá bugando. Já tá bugando o mapa aqui. Boa noite, CG. Ah, que isso, hein, CG. Os caras ficaram roubando o frag. Ponto que demora mil anos Nossa, pra baixar o ponto. Você tá falando palavrões. Palabra, palavrões caralho mesmo. Não sabia que ele não é dava apertar crítico. Todo mundo dá crítico. Dá bom que gerar. Não Meu, os spy é, é que... muito ruim, os sniper é muito cagado. É foda, os médicos também, só creta Claro. Ah, até que enfim, essa bosta desse portão fechou. Mas... Droga. <risos> Ah, foi o rei crítico, mano. Não. Oi. Felipe Bueno disse oi. Legal. Oi. E ele é legal? Uma pessoa que fala oi não é legal. É. Assim, é. Tem que falar, ee, cara. E vem cá, oh, mano. Sai tá fora, tô morrendo. <risos> Meu Deus, quanto que eu tô... Nunca Mano, estende esse mapa velho, puta que hora Minha nossa senhora que eu fui esteve lá Hora do show É na hora do show? É, é na hora do show? Aham uh Trouxe -huh. é? Ai ah, Pega a hora do show aí moleque Não <síquio> É trinta e sete anos, cara. Tá. Ah. Uhum. <coughs> o negócio terminar é terminar o ponto possível. sem ninguém ver. Hein? Eu vi é 13, porra. Tá porra. <risos> Quanta gente. <risos> tá. Que engraçado. Tá, agora, agora começou. Os idiota pulando dentro ah. e não faz os bagulhos que nem eu faço Olha o tanto de nego voando velho Porra, não consegui pegar certo, era pra poder apurar Já perdemos um controle e ponto É pra que lado esse controle e ponto? É o ponto que você perde Suizin! Suizin! Não, tem 30 um negros em cima de mim. Eu pulo por eles. Nenhum me mata e mata um sniper. Sai, sabe de lá de onde ele saiu. Suizin tomou no Ah, pra que você acha que eu tô de panela? <risos> pra que você acha que eu tô de panela? Essa aqui é meu bebê, fi. Essa aqui é a. A mestre das críticas. Uia! tem nem graça. Opa! Não tem engenheiro. Quase que eu jurei todo mundo. Fala, meus queridos imóveis. Vocês pro vocês Eu não, quero matar vocês. Aí, dá no seu cu. uma bolada. Caramba. Ah. Afetrincho, mais Sesc. Sesc. Sesc, Sesc é o nome de um colégio Sim. da minha cidade. Sesc é o quê? O nome é. de um colégio da minha cidade. Ó, oh, um sniper sem arco? É Milagre. Eu vou fugir. Ah, uhum. Me arrependi de ir pro time dos feijins, estão as kids. Ah, ele tá de arco sim, só que ele não tá usando. NÃO, PONTO! Mano! É... Pô, só porque eu tava trocando jarro. Você é louco. Ah, precisa de Mario. Opa, de break, filha lá, puta! Por <risos> relaxar. <risos> o cara tá vindo no Spencer? Tá é louco vídeo de, de dinheiro em cima de mim. Então podem heavy. Ó intrometido, <risos> o cara sai do lado da puta que pariu pra vir matar eu só. Depois de um duelo insano com, com outro demo ali, vem do nada. E acaba com o duelo. Vai pegar HP não, filha da puta. Fugindo, né? Os pais de vocês sabem que vocês jogam jogos que saem sangue. Claro. O teu sabe? <risos> Acorda O oh, oh. <risos> oh, gordo é muito gordo os <risos> pais sabem que você dá facadas em pessoas? Sua mãe sabe que você é chato É, sabe? <risos> você não tá ouvindo essas crianças, né? O não, eu mutei Parece que você tá falando sozinho. não tô esquisando ninguém. Quer treta? Quer treta? Não fica reto pra mim, não. Que coisa fica feia pra você entrar na frente já era. Quanto mais eu mato, mais eu dou crítico. Hora de fazer limpar. Ah não, ah não, e ah, não. ganhei. Ah não, nossa, foi o bonde todo pra cima do. Aí ó, 40/14. Olha, ah, 7/17. 40. Esse é, o, esse é o último round. Aí acaba. Sumiu. Hora de bater. Bora! Hora do show, porra! Vai pra sangrar. Bora, caralho! Hora do show, porra! Uh! Aff, ah, backstabzinho. Nossa, o time é muito mole, velho. Não, o cara pega uma katana que ele já tinha e pega do chão pra outra aí. Mano, quando fica duas pessoas num corpo só assim, não dá dano no cara. Não! Não, não, não, não, não vou acabar o vídeo perdendo não, foda Já tem chegando não? aí, ele tinha um cara invisível aqui, velho. Perdemos. Não, não, vai tomar no não eu vou ganhar, mano. Não vai dar aqui, perder o okay? quê? Tá, agora. Nós temos que ganhar. Agora eu tenho concentration total. Vamos ganhar, Pastor. É Natal, tá Você vai pro A, eu vou pro B. Nós pega e depois vamos pro C já é. Estratégia boa. Né, então? Funciona, geralmente, quando tá, tá... Cinco! E outro? Cinco, matei. Cinco. Matou quatro. Tá mentindo Aqui. que só pode não. Por isso o boss mais dois. Foi duas vezes um Spy. Pega o B, pega o B, pega o B, já tem eu e o... Pega o B. bom. Pega o B. Eu tô muito puto, velho, com esses caras. Tá com uma panela. Queimou uma bundinha, boss. <risos> Queimou a bundinha com a minha frigideira. O cara matou com o mato. talk. Mano, esses pyro tá igualzinho, velho. Tá até nojo de ver eles. Fala tudo? Fala estuda. Fala tudo? Meu Deus. Ganhamos. Queima a boss, queima a boss. Ganhei, seus bosta. que que o cara.. Cara, maior combo, 21 demonstrei, caralho, sujinho, então quer dizer que você é o bicho mesmo. Acho que sou o melhor. Filho. Aí, ó, já tô 52 barra 20. Bicho, bicho. Nossa, só estou 17 para Depois dessa eu vou até acabar o vídeo por aqui, falou.